Fala galera do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o representante da Alienware na Gaming House da Team Liquid. Cobertura que a gente está fazendo aqui, vou soltando em maio desse ano para vocês acompanharem. Uma Gaming House super equipada. Qual é o seu nome, por favor? É o Vendit da Alienware. Bendite, qual é o seu, a sua, o seu cargo dentro da Alienware e como é que foi a implantação da marca aqui na Game House? A gente, eu sou o responsável pela uh, linha de gaming, Alienware e de series no Brasil. Uhum. Uh, e a sua pergunta? É, como é que foi um pouco a inserção da marca aqui na, na, na Game House? A gente vê nos próprios computadores, dos jogadores. É, tá, é, basicamente toda a infraestrutura do prédio inteiro que você visitou, ele está suportado pela Dell e pelas tecnologias de anywhere, né? Então uhum. em cada um dos andares a gente tem um pouquinho da nossa tecnologia ali tá certo e você é, tem um padrão de notebooks de desktops né foi mais ou menos isso que foi trabalhado junto com a com a, a equipe de esportes a gente fez um dimensionamento em cima das necessidades de cada um dos players então aqui a gente tem gente que joga jogos diferentes né então uhum. para cada um deles a gente tem uma customização específica ah, então a gente fez uma customização dos do, do, do, do setup pensando exclusivamente no que que vai ser o uso de cada um dos dos pro players tá? Então a gente tem uma diversidade grande de equipamentos aqui, uh, que basicamente refletem as necessidades de cada um deles, do, dos jogadores. Tá? E além dessa, dessa, das necessidades específicas de cada jogador da, da Team Liquid, mas é, e as ações com a Team Liquid, o que vocês que estão prevendo para fazer esse ano? Mas assim, a gente a está gente 100% em tudo que eles fazem de atividade. Tá, tá? Então é indistinto. Tá. Né? É, eu sou, a gente, a gente é o provedor da tecnologia. Então o trabalho que a gente tem, basicamente, é o trabalho de entender qual é a necessidade que eles têm tá. e adaptar o nosso equipamento para isso. A gente é a chuteira. Do Team Liquid, tá. então é, é isso, a gente está onde o Team Liquid estiver, essa, essa é a principal característica, mais do que o setup, Entendi. é óbvio, Sempre quando você fala em Alienware você está falando da última tecnologia de desktop, hum. última tecnologia de processador, última tecnologia de placa gráfica, então isso a gente provê. Né? Agora, como que a gente customiza a experiência para cada um deles? Esse é o nosso trabalho durante o ano. entendi E aí, pensando exatamente também nos jogos, nas necessidades de cada tipo de jogo, e também nas necessidades do próprio jogador, né? Exato. Então, esse é o tipo de confecção que a gente consegue fazer, e essa é a vantagem de a gente ter o time líquido daqui, e a gente tem a nossa fábrica aqui. Então a gente consegue fazer essa troca, é uma via de mão dupla, onde a gente vai tendo feedback, uhum. colhendo feedback e a gente vai fazendo esses ajustes. A construção aqui da Gaming House, vocês participaram, você disse que a estrutura foi, foi a em cima da marca isso. de vocês, né? A Como gente... é que foi participar disso? Então, eu acho que assim, você tem duas partes da infraestrutura. Né? Então uhum. você tem toda uma infraestrutura suportada pela Dell, a parte de servidores e, e assim por diante. Depois uhum. você tem a parte tá dos bacana. equipamentos de máquina gaming. Então aqui a gente tem desktop, teclado, monitor, LCD. Aqui a gente realmente tem o nosso laboratório uhum. uh, pro player. Né? Então é isso, a construção desse espaço pra gente. Uhum. É isso, é a consolidação desse espaço físico uhum. que ele representa tudo que a gente tem do ápice da tecnologia o pro, pro player. Como é que foi participar disso? Vocês participaram da confecção do projeto, deram ideias? A gente está acompanhando o projeto desde o começo. Tá. Ah, então, a gente está, do, do, do ponto de vista de categoria e de produto, uhum. é um estudo feito entre entre nós em grupo. Do que, que a gente vai colocar aqui, em cima da demanda específica do, do usuário. Então, sim, a gente está desde o começo do projeto uhum. ah, e é um reflexo da, da parceria que a gente tem global. Tá certo. Teve alguma coisa que eu não pergunta que você queria acrescentar? Bom, acho que tá ok. Tá certo, então. Muito obrigado. Gente, continue acompanhando a nossa cobertura. A gente tá com imagens do prédio e a gente vai abordar todas essas questões, gente. Até mais. Tchau, tchau.